Olá pessoal, aqui é o professor João Fabro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná Mais uma aula do nosso curso de Arduino básico com TinkerCAD Circuits Hoje estamos na aula 9 Continuamos falando aqui do nosso semáforo inteligente né? Mas hoje eu vou apresentar para vocês o conceito de repetição com testes Tanto no início quanto no final Então vou começar dando uma olhada aqui no nosso código, só para a gente relembrar né? Então o nosso código do semáforo inteligente tem a parte aqui do setup, né? tem o pino de leitura do botão, pino 7, 8, 9, 10, o controle dos LEDs. E aqui no loop, né, eu tenho o meu semáforo inteligente que é, funciona como a gente já conhece. Então ele tem aqui, acende o botão verde, testa se o botão foi pressionado, uma vez a cada 100 milissegundos. Né? Dando um total de 1 um segundo no verde Aí acende o amarelo, apaga o verde E testa de novo 10 vezes a cada 50 milissegundos Então observe que eu faço uma repetição Com uma quantidade fixa de vezes né? O i variando de 0 até 10 né i variando de 0 até um valor menor que 10, que é o 9 Então ele repete tudo que está aqui dentro do bloco 10 vezes Então agora eu vou apresentar para vocês um jeito alternativo de fazer isso, em que o Arduino não fica o tempo todo né, fazendo delays. Né, ele fica testando o botão e espera o tempo passar. Então, para isso, eu vou comentar essa parte aqui. Né, barra, asterisco, no começo do bloco. E asterisco, barra, no final do bloco, faz o comentário. E eu vou passar o código aqui né, para um código... Novo, utilizando os conceitos de repetição com teste. Então para começar esse código aqui, eu criei algumas variáveis. Então deixa eu dar um zoom aqui. Então eu criei aqui a variável unsigned long, tempo início. Unsigned quer dizer sem sinal. Long quer dizer um tipo de número que contém mais casas do que o inteiro, é o inteiro long, tá? esse tempo início ele vai guardar o tempo em milissegundos do relógio interno do Arduino, desde que ele é ligado. E eu tenho aqui o um outro um Siren Long que é a diferença de tempo, então eu vou ficar calculando quanto tempo está passando tá? até a hora que eu consigo é, chegar ao final do meu tempo de espera. Então o tempo de espera de intervalo do verde tá? é 1000 mil milissegundos, ou um segundo, e o intervalo amarelo é 500 milissegundos, ou meio segundo. Então, vamos ver aqui como é que funciona no nosso loop, né, a testagem por final né, do, do, do loop de repetição por tempo. Então, aqui eu substituí o meu for, com o int i até, né, de 0 até 9, né, por um while que é o comando de repetição, um dos comandos de repetição do Arduino. Então, inicialmente, eu coloco na variável tempo início a hora atual do Arduino. Essa função milhas retorna a hora atual em que está sendo executada essa linha do código. E daí eu calculo a diferença de tempo entre a nova hora atual e o tempo de início. Então, aqui vai dar praticamente zero, mas daí eu entro aqui no while. Então, enquanto a diferença de tempo for menor do que o intervalo verde... Então não passou ainda os mil milissegundos ou um segundo, eu testo o botão, espero 10 milissegundos e calculo novamente a diferença de tempo. Eu vou fazendo isso repetidamente, observem aqui, né? while a diferença de tempo for menor que o intervalo verde e eu fico testando o botão repetidamente. Qual a diferença disso aqui para o for? E no for, suponha que ele está dentro do delay 100, né? eu aperto e solto o botão muito rapidamente, em menos de um décimo de segundo poderia ser que a função testa-botão não percebesse que isso aconteceu. Né? Sem contar que a testa-botão gasta um tempinho. Então, se eu coloco aqui 100 milissegundos por 10 vezes e mais o tempinho do testa-botão, eu ia gastar mais tempo, na verdade, do que um segundo. Né? Então, nessa outra opção aqui com o while, ele é mais preciso na contagem de tempo. Ok, pessoal? Tem uma segunda maneira de fazer isso, que é o comando alternativo, porque aqui eu tive que fazer a diferença de tempo, calcular antes de entrar no while né, para que ele tivesse a diferença de tempo inicializada e antes de sair então eu posso fazer isso aqui embaixo, né? no amarelo eu fiz isso com um outro comando que é o do while é a mesma coisa só que ele faz o teste né, while em inglês quer dizer enquanto então ele faz o teste de saída do loop no final né, em vez de fazer no começo então aqui eu testo o botão Dou um delayzinho e calculo a diferença de tempo. E daí eu testo. A diferença de tempo já chegou no valor que eu queria? Né? Não chegou ainda. Enquanto não chegar, eu repito. Dei aqui acendo o led vermelho. E passo aqui para o final do meu código. Se o botão foi pressionado em algum momento. Né? Se o botão pressionado vale true. Eu espero aqui 2 segundos e mais 1. Um, senão eu espero apenas 1 um segundo. Ok, pessoal? Então vamos... Fechar aqui o código Voltar aqui para o nosso circuito E executá-lo para vocês verem funcionando né? Então esse código Se tudo der certo Ele vai ter o mesmo comportamento que o nosso código com for né? Só que é... Através de uma execução diferente Usando os comandos é, While e do while Agora o comportamento Ele vai ter um segundo no verde, meio segundo no amarelo e né, aquele delay já conhecido do vermelho. E se em qualquer momento aqui eu apertar o botão, ele vai aumentar o delay. Ok, pessoal? Então hoje a gente viu duas novas estruturas de repetição. O comando while, né, que tem duas variações, que é o acontece no início ou acontece no final, que é o do while. E você faz aqui a mesma coisa, só que é uma outra estrutura de Programação Que pode ser interessante em algumas situações Pessoal, muito obrigado Até o próximo encontro